Bem-vindos irmãos e irmãs. Hoje vamos ler o livro de Romanos 5, os versículos 1 e 2. Logo após faremos uma oração para Deus abençoar nosso dia. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemos nos na esperança da glória de Deus. Conclusão Quando Cristo veio a esta terra, cumpriu a lei, morreu por nós e ressuscitou, eliminando todos esses requisitos e nos deixando uma instrução, crê? É por nossa fé que somos justificados. Será que tudo é assim tão simples? Sim. Deus é bom assim. Seu único requisito é cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e tudo que Ele fez por nós, e que receberemos a salvação, nós receberemos nossa liberdade do pecado. Teremos acesso à graça de Deus por causa de Jesus Cristo. Oração Obrigado, Pai. Pelo presente da salvação que me permite ser um de teus filhos. Não há mais ninguém que possa me amar assim como tu. Pai, fiz do objetivo da minha vida amar a ti de todo o coração, e acreditei em ti de todo o coração. Não há como voltar atrás. Sinto a tua presença, Senhor, e o meu coração está feliz. Não há outro lugar em que eu prefira estar. Eu amo a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deus abençoe sua vida. Obrigado.